Olá, eu gosto do Clube do Livro porque é prazeroso e, além disso, há uma interação entre os leitores de todas as idades e também porque a gente acaba se descobrindo através dos temas discutidos é, pelos livros que são escolhidos todo mês. É muito bom estar no Clube do Livro. Bom, o Clube do Livro do Maranhão é incrível, eu acho que todo mundo deveria participar porque a proposta de, de livros que eles, eles, eles propõem para as pessoas, as temáticas, quando você vai, você acaba é, descobrindo algo que você não tinha conhecimento. E você também repassa muito do que você aprende com o livro, sem falar que é, acaba sendo uma terapia que você, que você ama. Com... A disposição de poder falar, de poder... É, conversar com outras pessoas sobre vários temas. O Clube do Livro Maranhão media uma experiência com o leitor, em que este tem um espaço e a oportunidade de compartilhar pensamentos, ideias, desenvolver todo um caráter é, crítico, social, cultural. o clube significa família, né? Então, o melhor clube possível. Aquele livro que você leu, quer compartilhar com alguém? Você faz isso no Clube do Livro do Maranhão, a melhor família de leitores da ilha.